Olá, consulentes, sejam todos muito bem-vindos. Já estou aqui embaralhando vamos ver na leitura de hoje uma situação que, se não aconteceu, acontecerá muito em breve para Ares. Ares, tem algo interno Te trazendo aflição Talvez foi alguma confusão que rolou e você tem refletido sobre isso ou fica se desestabilizando por causa dessa situação. Mas, olha só, se após esse fato as coisas deu uma esfriada, tudo parou, ou você que não sabe o que fazer e inclusive está com o emocional abalado, saiba que pode rolar uma mensagem dessa pessoa, algum sinal que faça vocês se entenderem e ficarem bem. E isso vai trazer de volta a sua vontade de vibrar alto, Elevando seu nível emocional, te trazendo de volta a motivação e momentos alegres ao lado dessa pessoa. E é como se você quisesse ficar na sua, evitando contato com pessoas para se preservar emocionalmente, mas esse afastamento tem contribuído para o atraso de uma possível renovação. Porque não há abertura para novas possibilidades, de ambas partes. Porque existe aqui uma dependência de terceiros para solucionar essa questão, não é algo que dependa só de você. De qualquer forma, venha acalmaria calmaria, porque a energia aqui já está mais leve, tá bom? Gratidão.